Como todos os municípios, Primavera escolheu sua bandeira e seu brasão através de concurso. A bandeira é de Iraci Ruar. o brasão de Luiz Humberto Barbosa, o hino é de Manuel João Braff. Aí tá, eu peguei um caderno e fiz um croquis do que eu pensava que seria a bandeira. Bom, então a ideia que eu estava falando é que eu comecei pensando como que tinha surgido a cidade. Então, eu vou fazer aqui um croqui para vocês terem uma noção de como que surgiu o desenho da bandeira. Então, eu criei o entroncamento da BR-070, que era o que todo mundo conhecia. Então, esse é o formato do entroncamento da BR-070. Aí, eu imaginei, como que surgiu a cidade no entroncamento da BR-070? Imaginei, não, foi o migrante. O migrante chegou aqui, o sulista, e formou isso aqui uma cidade. Então, eu tracei, estilizei aqui um formato de uma cidade vista de cima, de cima que seria o desenho da cidade aí falei não mas isso aqui não está dizendo nada para as pessoas né eu tenho que colocar o homem chegando aqui aí imaginei o um homem que estilizei aqui um ser humano que todo mundo consegue visualizar que isso aqui seria um homem e a sua cabeça só que ainda estava faltando alguma coisa, então eu imaginei, não, isso aqui formaria uma flor, isso aqui poderia se tornar uma flor, e o cabelo do homem, o formato do cabelo do homem, com o braço aberto, com o braço aberto, formaria uma flor, que também simbolizava o nome, primavera, flor, e, e esse braço desse homem, ao mesmo tempo, seria assim, uma abertura de novos horizontes, de novas expectativas de vida, porque todo mundo que chega num local sempre pensa que vai melhorar de vida, que aquilo vai sempre ser coisas boas na sua vida, porque senão ele não teria essa disposição. Então, de uma maneira ou outra, com esse desenho aqui eu consegui fazer uma flor, consegui fazer um homem procurando novos horizontes, mas também eu tinha que representar o que esse homem veio fazer nessa cidade. De repente, alguém ia me perguntar, mas esse homem veio fazer o que aqui na cidade? Veio, a princípio, plantar soja. Então, porque era a economia, era o produto na época mais explorado. E, então, eu coloquei aqui as folhinhas do soja. Porque se você vê isso aqui, aí o que, que eu fiz? Eu peguei aqui e fiz uma, um tronco do soja. Que hoje, se você pegar só a, o, o pé do soja, você vê ele assim, você não enxerga flor, não enxerga nada, enxerga isso aqui. Então, eu coloquei isso aqui, aqui no meu desenho, que eu já tinha o entroncamento, já tinha o caule da flor e consegui mostrar a economia na época que era praticamente soja. E também imaginei assim, não, mas para ter novos horizontes, para as pessoas ficarem ricas, para ter melhor expectativa de vida nada se representa melhor que um pôr do sol aí eu peguei o mesmo entroncamento e falei vou fazer vou representar um pôr do sol um sol nascendo aí eu, esse sol nascendo coloquei aqui novamente e coloquei assim estilizado que seria o pôr do sol que também estava representando novas novos horizontes e foi assim que eu mandei o desenho para a prefeitura, e aí dividi em três, três vãos aqui para representar. O amarelo, o ouro, o branco, a paz, o verde, a riqueza, a produção, a esperança também. Então foi assim que se nasceu o desenho da bandeira de Primavera do Leste. E a minha inspiração em, a respeito do brasão foi eu tirei do, da ideia do meu irmão que o falecido meu irmão Paulinho que fez em Girattinge e foi o vencedor lá também então só o desenho que eu tirei o desenho do brasão que eu tirei né foi a minha inspiração já o, os desenhos em si foi já a respeito do município bom eu coloquei no brasão é, a economia da, do, do município que é o gado o soja o milho, né? Na época ainda não tinha o algodão, não se plantava o algodão. E coloquei um trator com um homem, né? Lavrando a terra. E no meio saiu um sol né? brilhando que é. é tipo, significava um no, uma nova era, um novo tempo que seria a Primavera do Leste. 3, <laughs> A participação que eu tive foi a formulação do arranjo. Eu fiz a orquestração do hino, que até então não tinha arranjo oficialmente. Né? E a primeira gravação oficial, então, foi a gravação que eu fiz, que foi feita provisória. Gravamos no, no estúdio, onde ah, foi gravada a orquestração que eu fiz em, em, em montagem MIDI, né, de teclado e voz toda no canal só para que fosse divulgado e que as escolas passassem a cantar o hino.